Hoje em dia qualquer um sabe que basta ter um bom celular com uma boa câmera. Hoje em dia todos os celulares são ótimos e enfim, podem fazer esse papel aí de filmadora, certo? Estabilizar ele num ponto, tá? Então uma coisa que me dá agonia é, é aqueles vídeos tremidos. A pessoa tá segurando o celular, né? fica segurando e... Não estabiliza. Se é uma coisa rápida, se é um story, se é um vídeo, um reels, por exemplo, que é 15 segundos, 30 segundos. E você tá segurando ali sem tremer muito, ok. Mas de preferência, sempre que puder, você estabiliza em algum lugar. Né? Eu lembro que no meu primeiro vídeo, o primeiro que eu gravei, e foi aqui em casa, a gente tinha... Se mudado fazia pouco tempo, estava com poucos móveis até na sala, eu lembro bem. Eu estabilizei o celular na escada, então eu abri a minha escada, coloquei acho que um boné de aba reta da minha filha, olha só, eu não tinha nenhum tripé. Naquele tempo era até difícil comprar ali um tripé, não era qualquer pessoa. Hoje em dia todo mundo tem um tripé para celular, é, é muito comum, você entra lá na internet tem vários modelos, muitos modelos e de tudo que é preço, inclusive é, para colocar em cima da mesa, suporte de celular de mesa, né, que pode ser uma boa alternativa, são baratos, pequenos, práticos. Então, eu sugiro aqui que você tenha um tripé assim, ou um suporte de celular, vai ser super útil. Então, estabilize o seu celular, certo? Em qualquer lugar, que ele fique estabilizado paradinho lá e você consiga gravar.